O que é importante para a saúde do homem e a felicidade do casal? O sexo é importante na vida de qualquer pessoa. Hoje cerca de 30 milhões de homens brasileiros têm algum tipo de problema sexual e é natural que qualquer um, em qualquer idade, vivencie algum tipo de disfunção. Ejaculação precoce, disfunção erétil e a falta de libido podem causar um desgaste enorme na qualidade de vida do casal, resultando em sentimentos de abandono, frustração, angústia, ansiedade ou raiva. Você não precisa conviver com esses problemas. Em solução tem um novo significado para a sua vida. Uma vida sexual ativa traz felicidade. E para aproveitar o melhor dela, você precisa conhecer o curso de Pompoarismo Masculino. Adquira já o seu pelo site. Com apenas alguns exercícios diários, pode melhorar na sua disposição para o dia a dia. Com o Pompoarismo Masculino, você pode aproveitar as coisas boas da vida e ter uma vida a dois muito mais feliz. Acredite, não deixe passar. Tenha novamente uma vida sexual satisfatória. Por isso, não perca tempo. Adquira já seu curso de pompoarismo. Mas não se esqueça que o curso de pompoarismo você adquire somente pelo site. É totalmente online, discreto e com resultados comprovados. Sigilo total. E você assiste no momento que quiser. Basta ter acesso à internet. Resolva esse problema e volte a ter uma vida sexualmente ativa. Pompoarismo masculino. Com Nani Maravilha. Tenha muito mais prazer.